Esse vídeo é pra mostrar pra vocês a potência da Engine gráfica Cersei 2. Cara, vamos começar com o básico. Olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Mas antes, tá? Por um segundo, vamos olhar pra como que era esse combo no CSGO. Música Precisamos de alguns disparos para <risos> apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida. Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! É incrível! E nós temos o vencedor!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 e agora volta pro ECS 2 Cara, que explosão de cores Que iluminação insana Que tá pegando aqui nessa talon rubi que tá na minha mão e bom é claro que eu ainda não consegui acesso na minha conta né com as minhas skins ao CS2 mas eu vou produzir conteúdo do mesmo jeito fiquei um pouco bolado triste porque não tem uma outra forma de conseguir acesso a essa beta a não ser que você seja um pro player né até onde eu entendi mas tudo bem vou produzir o conteúdo aqui olha esse vídeo vai ser tudo o que eu descobri durante esses últimos dias a respeito das skins de CSGO Quais são as boas skins para se comprar para se investir Quais skins que já duplicaram triplicaram de preço, vou mostrar todas as facas, vou mostrar todas as Alps que mudaram e comecei pela Rubi mas já já a gente vai mostrar Safira Emerald, Black Pearl e tem muita skin irada que recebeu alteração nas suas texturas e ficaram melhores tá, e realmente estão hypadas então eu vou entrar em detalhes a respeito delas e como vai ficar muito longo, eu não vou conseguir falar de adesivos especificamente, então se você quer um segundo vídeo, só que explicando aí os adesivos na Search 2, como eles estão se comportando, deixa um comentário aí embaixo e um like que já ajuda muito, né? Para começar, eu tenho uma boa e uma má notícia, tá? Eu vou começar pela má notícia primeiro, que eu acho que é melhor. Vou, primeiramente, ensinar vocês como é que faz para inspecionar qualquer skin na Cersei 2, né? No CS2, para quem tem acesso. Só você copiar e colar um link da skin, ao invés de você colar esse link gerado na Steam lá de inspecionar skin no seu navegador ou clicar no botão lá, você tem que colar ele no console e tem que deletar essa parte aqui. Aí você tá inspecionando uma skin no CS2 e por que que eu botei isso aqui como a primeira notícia e a notícia má? Eu achei que a Diggle e o iam ia ficar espetacular, inclusive fiz alguns vídeos falando que essa daqui possivelmente seria uma skin que iria valorizar, mas aparentemente a CS2 não está ainda funcionando com 100% da sua capacidade, tá? Pelo menos essa skin aqui não me parece estar tão boa quanto eu achei que ela fosse ficar. E por por esse mesmo motivo a valorização dessa skin foi muito baixa tá ela não subiu 10% como a gente vai ver outras skins duplicando aí triplicando muito fácil é meio estranho que essa daqui não tenha subido muito apenas 10% mas agora vamos para boa notícia essa aqui foi uma dica que foi muito muito beneficiada com a Cersei 2 é a deco bronze Tá? antes no CSGO, ela era bronze mesmo, tá? ela era bem triste, agora no CS2, essa skin tá sensacional, cara, tá perfeita, sinceramente, eu gostei demais, e como resultado, olha só o que já aconteceu com a Desert Eagle Bronze 10. caraca, ela foi de 3 e 50 pra 13 reais. Galera, as facas Rubis ficaram muito foda. Eu gostei bastante, tá? Inspecionando ela aqui. Não dá pra ter uma noção tão boa, mas quando você joga com a faca Rubi, ela realmente tá diferente. Eu não me acostumo Que com esse sistema de inspecionar as skins. Tá completamente diferente. Vamos ver todas as facas e depois eu entro em detalhes sobre as Alpes e tal. Cara, a Safira, nossa, a Safira tá mais bonita. Tá, olha. E quando bate a luz ali, meu amigo, a Safira ficou insana. Eu ainda não consigo determinar se ela tá mais puxando pro azul ou pro roxo, mas assim vendo gameplays, né, vendo as safiras dentro do game, quando bate a luz nelas, fica bem legal e elas tão bem diferentes da Black Pearl que a gente vai ver já já a gente vai analisar algumas Black Pearls aqui tá, primeiro vendo ela no inventário aqui no Inspect, ela tá mais roxa, tá, ela tá mais interessante essa faca Black Pearl, que sempre foi basicamente a faca gema que ninguém queria comprar, e olha, todas essas facas já subiram de 10 a 20 só depois de ter sido anunciado o CS2 Então o mercado está uma loucura E uau, mano É tipo patinho feio, tá ligado? A Black Pearl, ela ficou bonita Mas tá um pouco... Ignorante, velho, não sei explicar Sincera para pra ser assim mesmo. Dentro do CSGO, eu vi algumas Black Pearls e elas ficaram realmente muito bonitas, mas tem variações muito grandes nas Black Pearls que a gente não conhece muito bem. Então tem Black Pearls que elas puxam mais pra um azul, tem Black Pearls que puxam mais pra um amarelo, né, tem as suas diferenças e eu vou entrar em mais detalhes no futuro sobre esse tipo de faca, mas eu gostei muito. Aí ah, é claro, Emeralds. Emeralds não apenas facas, mas skins ficaram e eu já vou mostrar logo em seguida, tá? Cara, essa faca aqui ficou sensacional. Eu não tenho o que dizer. Eu tive ela no passado, tá? Há muito tempo que eu não tenho. E agora eu acho que foi a que mais me deu vontade de ter de novo entre as gemas, tá? Entre as doblers. O Simple usando lá a Butterfly Everald dele jogando CS2 ele me deixou insano, né, mano? Todo mundo hypado demais. E também, assim como as Safiras, essas daqui já subiram de 10% a 20% nos mercados aí de skins de CS. Guys, pra quem ficou se perguntando como é é que estão as Dopplers, tá? Elas também estão bem bonitas. Eu tenho aqui no meu inventário essa que tá lindona. E se liga só, né? Claro que a iluminação da Dust2 não é melhor. Queria muito ter, por exemplo, Mirage ou Siege pra poder ver as skins aqui. Fica muito bonitas. Ou Nuke, alguma coisa assim. Mas, mano, se liga só nessa M9 Doppler. Que coisa linda que não tá. Nossa, velho. Nossa. Tá muito mais bonita, sinceramente mesmo. Eu que nem sou tão fã assim das Dopplers. Sou mais fãs das Blue Gems. E já já vou mostrar uma delas Antes de falar das Alpes, que são muitas Eu falei que tinham várias Emeralds E começamos com Glock Gema Doppler Emerald Essa Glock já quase dobrou de preço no CS2 Ela tá sensacional, velho Ela tá sensacional, muita gente não gostava dela Ela foi fabricada em massa Tem uma quantidade muito grande dessa Glock em circulação Mas ela ficou sensacional no CS2, irmão Até mesmo a Gema Doppler comum dobrou de preço, tá? Essa que é uma skin que dropou muito, foi fabricada demais, só que hoje não dá pra aumentar muito, né, o número dela e tals, porque já passou lá a operação e tals, mas olha só, uma gamea Doppler normal tava 115 e pulou para 240 reais, e ela é muito bonita, a Emerald é mais bonita mas também custa 10 vezes mais, só que deu uma valorizada no CS2 tá ligado? Tudo que é Doppler deu realmente uma melhorada e uma que eu vou mostrar o gráfico antes é a SSG acid fade, eu vou mostrar o gráfico porque eu quero mostrar a valorização, velho, que foi insano ela tava custando 8 reais e ela pulou para 15 reais tá? No modelo Factor New. E aqui, mano, a gente vai ter que começar a olhar no CSGO como é que era antes para entender essas valorizações e essas dobradas de preço, mano. O scope dessa Scout melhorou 50 mil vezes, velho. Era um scope sem graça e olha só esse scope verde esmeralda que a Acid Fade recebeu. Que skin sensacional, velho. Essa AUG estava custando cerca de R$35,00 e agora vai... Você só consegue comprar por sem conto, né? Triplicou. E tá aqui uma que a gente vai ter que comparar lado a lado. Porque, meu Deus do céu, essa AUG tá sensacional, velho. Na hora que eu vi isso aqui pela primeira vez, eu não botei fé. Mas agora dá pra gente entender por que que triplicou. Vai se manter nesse preço? Aí já é outra história, tá? Esse vídeo não é uma dica de investimento. Simplesmente pode cair pela metade do preço da noite pro dia. Porque é muita manipulação também rolando nesses itens, tá? Mas que essa AUG tá sensacional comparando ela no CSGO. Com o CS2, mano, inexplicável. A Blue Foster também, mano, olha isso daqui, tá ligado? Pelo amor de Deus, velho, é a mesma história. Ficou sensacional, tá? Muito, muito, muito mais bonita do que ela tava no CSGO. Não precisa nem mostrar como é que era. Olha só a valorização. A gente viu ela saindo de R$ 1.700, R$ reais, 1.600, reais mais ou menos, em Factor New, pra 2.700. Então já subiu R$ reais A M4 Hot Rod não mudou tanto quanto a Blue Foster, por isso não valorizou muito, mas também ficou mais bonita. Aqui começa o conteúdo de algumas skins que eu diria que pra sempre serão bem vistas pelas mudanças que acabaram de rolar com ela, e se você estiver pensando em comprar, cara, talvez espere o preço dar uma caída, uma estabilizada, e daí compra, porque talvez ela nunca mais vai voltar o preço que ela estava no CSGO Alpsan em Léo o scope está totalmente insano, tá? O scope dessa arma era a mesma pintura aqui né, do, do cano aqui e tal completamente sem cor, e agora tá sensacional, como resultado o preço da Alp já triplicou, foi de 120 para 300 e poucos reais. Outra que chegou a subir muito, ela já duplicou, tá? Foi de 25 para 50 reais. É a Alp Pop Pal, mano. Essa daqui ficou sensacional porque agora o scope dela tá vermelho. Nenhuma outra Alp do CSGO é desse jeito, né? Ela não é rara, então é uma boa oportunidade para comprar porque tá barata relativamente ainda com as outras Alpes do CSGO, tipo essa que a gente acabou de ver sem Léo. E tá sensacional essa Alp aqui, velho. E a Alp Pink Patch também foi incluída nesse update. aí de receber o um scope coloridinho, agora ela tá tá custando no dobro do que custava antes Ela passou de 500 pra mil reais em questão de um dia E eu tô chorando porque eu tinha uma Alp dessa Souvenir com adesivo do Faro de Scope E eu vendi, PQP, mano Essa daqui é uma skin à parte, tá? Alp, Alp Silk Tiger Basicamente mudou um pouco O jeito que ela existe e funciona Deu uma valorizadinha essa skin Mas não é igual as outras que o Scope Dela foi pintado e tal Eu achei legal dar uma checada A gente teve a Alp Safari mesh ganhando o scope safari também e ficou irado essa camuflagem dessa WP, velho. Continuo não gostando dela, mas ficou irado. Aí é claro que a galera deu uma surtada com essa mudança, né? Ela pulou aí de cerca de R$17,00 pra para agora 27, né? Então aumentou 10, mano. E a gente teve o mesmo na Alp Snake Camo, né? É idêntico ao que aconteceu com a Safari Mesh. E essa Alp aqui, mano, em português Aqueronte também recebeu o scope vermelho. Essa ficou sensacional, velho. Eu nem conhecia essa skin de Alp, eu vou ser bem sincero. E galera, há uma polêmica. Alp Lightning Strike. Talvez você ficou esperando esse vídeo até agora pra eu falar dela. Eu não sei se rolou alguma mudança aqui. Tinha muita gente investindo nessa WP. É cara em Factory New, né? Alguns milhares de reais. Passou de 3 mil já essa Alp. E eu não tô sentindo que ela melhorou muito não, velho. Mas vamos fazer um vídeo em breve, talvez, só sobre ela. E eu vou ver a Alp mais cara do CSGO já já. Mas antes eu queria mostrar duas skins que tiveram alterações suaves, mas interessantes. Essa Alp aqui, que é a Electric Hive, ela teve uma pintura basicamente nesses dois anexos aqui, nesses dois suportes que seguram o scope da Alp. É bem de leve a pintura, mas ela já deixa a skin um pouco mais bela. E teve uma Alp que foi a mesma história, tá? A pit viper. A gente vai ver se essas alpes valorizaram ou não. Mas aqui a mesma parada: o anexo aqui, ó, que segura o scope da Alp, foi pintado e deu uma impressão de que a Alp ficou mais colorida e mais bonita. Na pit viper, ela em minimal wear, ela passou de R$ 4,50 para R$ 10, reais, velho. Então ela dobrou de preço só por causa desse pequeno detalhe ali nos anexos, mano, nos suportes. E a Alp, Electric Hive, olhando aqui em minimal wear também, mesmo. Float, ela passou de R$ para 300, então ela deu uma subidinha. Bom, eu sei o que vocês querem ver, vocês querem ver Blood Jet, vocês querem ver os meus itens, as minhas skins, estou uma conta que tem várias skins parecidas com a minha, tipo essa de Grouping Swing, vou gravar vários vídeos competitivos aí no CS, tem um item que eu queria dar uma inspecionada aqui, que é a 661, cara, eu quero ver como é que ficou, pronto, pronto, Quem queria ver tá aí, essa é a k 661 no CS2. Cara, tá bonita, tá bonita Essa daqui não tem nenhum adesivo, mas tá linda E eu quero ver a Alp Gangner agora Ó, oh, mano, essa tá sensacional Essa eu sabia que ia ficar muito boa Vimos quase todas as skins que mudaram aí do CSGO Alguma coisinha Vimos essas duas últimas aí que foi especial, mano Eu queria checar mesmo E não vou conseguir mostrar tudo então Na próxima a gente vem pra ver tudo mais que eu consegui Dependendo aí da minha conta ser ou não ser aprovada para o CS2 Não esquece de deixar um like nesse vídeo que ajuda muito A gente se vê na próxima Me diz aí se você lucrou com a valorização de algumas skins. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou.